falar um pouquinho do caso de sucesso de desenvolvimento local de Pedra Bela. E nós temos dois casos de sucesso que é o restaurante São Sebastião, da empresária Mariana, que entrou nesse ponto principalmente em Pedra Bela, que é uma região turística, sofreu muito o UFL, os restaurantes, tiveram que fechar por um bom tempo e teve que se reinventar. Com isso, essa oportunidade de olhar para dentro, olhar para a dor do cliente e se desenvolver trazendo novidades para a pequena cidade de Pedra Bela. E aí também tivemos o caso do Empório Santa Clara, né, com a nossa empresária e amiga Thais, que trouxe também inovação, diferenciados de produtos e serviços para a cidade, transformando a crise da pandemia em grande oportunidade de negócios. Há um ano, a gente resolveu é ter esse espaço, né, que já existia, eram de outros proprietários e a gente achou que seria uma boa a gente comprar aqui. Depois de um ano que a gente já estava aqui no restaurante e a gente tava com uma forma de trabalhar bem legal, com música ao vivo todo final de semana e assim lotava, era uma beleza. Estávamos num momento legal quando de repente surgiu a pandemia. E com a pandemia, o faturamento foi lá embaixo. A gente chegou ao caixa zero e a gente dependia muito de turista. Era Cerca de 90% dos nossos clientes eram turistas. De repente, a gente teve que se ver ali numa dúvida. E aí foi nesse momento que a gente resolveu procurar a ajuda do Sebrae. E foi excelente. Eu diria que foi a melhor coisa que a gente fez nesse ano. Porque, com a ajuda do Sebrae, a gente conseguiu identificar uma nova forma de trabalhar. O Sebrae ajudou a gente tanto na parte de marketing, que a gente começou a trabalhar com o marketing de outra forma, a gente conseguiu definir melhor nosso público-alvo, a gente teve que se reinventar, né? A gente teve... Que, que vê como que a gente conseguia trabalhar e a gente conseguiu ver que era possível. Do começo da pandemia até agora, com a ajuda do Sebrae, a gente conseguiu é, um aumento de 40% do faturamento. E eu tenho certeza que quando acabar essa pandemia, quando tudo voltar ao normal, a gente vai conseguir até dobrar o faturamento que tínhamos antes. Thaís Salomão Neme, nós somos aqui de Pedrabela, nós temos hoje um Empório que trabalha com produtos é, da cidade e também produtos regionais, então a ideia de, de montar o um Empório surgiu porque a gente tem uma fábrica de farinha de milho de muitos anos, aqui na cidade a gente tem uma comida tradicional que é o virado de banana e a gente foi representando a cidade no Revelando São Paulo, né, levando nosso, esse prato tradicional e com ele a gente saiu na revista do Prazeres da Mesa e a partir daí começou né, a ideia da gente montar o um empório para atender o turista nesse prato tradicional. E aí a gente montou o um empório em outubro e daí em março veio a pandemia. E foi quando a gente foi procurar o Sebrae né, e eu comecei a adotar as estratégias de marketing no curso que a gente fez. Todas essas estratégias adotadas de marketing é, colaboraram com o aumento de 40, quase 50% a mais o nosso faturamento. Então hoje é, o nosso público não é só o turista, né? É também o público daqui da cidade, o público daqui da região, né? Das cidades vizinhas. E, então isso foi possível através das nossas estratégias de marketing bem feitas. Toda a diferença durante esse processo veio através das consultorias do Sebrae nesse período. A dica que eu dou para você que já é empreendedor ou está querendo empreender é que procure o Sebrae, né, que agrega muito valor, agrega muito conhecimento e que vai fazer assim, você voar, seu negócio voar, vai ser muito legal. Procurem, não deixem de procurar o Sebrae, vale muito a pena.